Fala aí, molecada, beleza? Estamos chegando na hora para mais um vídeo para analisar a rodada de domingo da Bundesliga e que o volta à ponta do campeonato depois de muito tempo. A liderança agora isolada, um ponto à frente do Baia e que coloca aí naquela duas semanas o clássico contra o Baia de Munique. A gente esperava que o que poderia acontecer, a possibilidade de que poderia ser, acabou que o, o time do Leverkusen ah, conseguiu uma façanha espetacular, jogando um futebol extremamente inteligente, e que conseguiu ter, ah, dentro das suas possibilidades, conseguir fazer essa grande vitória ah, para cima do, do nosso querido o Bayern o de Munique. Né? 2, a 1, um, 2 a 1 excelente, dentro das condições que foram colocadas aí na... na... Dentro do jogo e, acima de tudo, recolocou o, o Borussia Dortmund numa situação que só agora depende dele para ser campeão. Para ser campeão, precisa acontecer é, essas situações aí que a gente pode levar e trazer isso para agora. Primeiro, o resultado de estar na frente do FAC, hum, é, no geral, né, do, dos pontos, a gente vai mostrar já já. E depois tem a questão do que o, o Borussia Dortmund deve fazer e pode fazer para recuperar os seus jogadores, principalmente o, o, o Oscar e também o, o nosso querido, o Cobil, o Kobe o que estava gripado e estava se recuperando de uma lesão muscular e o, o nosso querido o Oscar que estava se recuperando de uma gripe e ainda vai ter o Can que vai estar de volta por estar suspenso. Perfeito? Vamos lá. Aqui, o, o Bayern de Bricurça, então, venceu o, o Bayern de Munique por 2 a 1. Os gols foram marcados por Ezequiel Palácio, de pênalti aos 10 e aos 38 do segundo tempo. Né? Aqui os números do jogo para vocês aqui analisarem, né? dentro dessa situação uh, legal aí do que está do jogo. E aqui está a tabela de classificação do campeonato com essa vitória do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, que agora fica com um ponto de diferença em relação ao Bayern de Munique. O Lyon Berlin fica com 48, porque venceu na rodada. Já vamos mostrar os resultados. O Bayer com 46 pontos. O Leipzig com 45. O Eintracht von com 40 o Wolfsburg É o sétimo com 38. O Leverkusen com a vitória foi para 37 pontos. Mesmo a pontuação do mais 05. Por último, e Vélez Bremen são com 31. Depois nós temos a parte de baixo, Augsburg com 28, Colônia com 27, Albo o burro -Hum, com, com, com 25, o Röverheim com 22 e aí nós temos a zona de playoff, o Hertha Verden com 21, Schalke com 21, Stuttgart com 20 pontos. Vamos lá então para a rodada do que foi essa 25ª rodada. Nós tivemos aí o um empate em 2x2 entre o Borussia é, o, o Mönchengladbach contra o Werder Bremen. Depois nós tivemos aí o um empate do Schalke 1x1 um um, contra o Auschwitz contra o Auschwitz fora de casa. O Hoffenheim venceu o Hertha Benin por 3x1. Um. O Stuttgart uh, venceu a equipe do Wolfsburg por 1x0. Um e nós tivemos também a vitória do Wolfsburg por 1x0. Um o Dortmund, como nós falamos na live de ontem, venceu o Colônia por 6x1. O, hoje, o Leon Berlim ganhou do Weintracht Frankfurt por 2x0. E vai andar nessa briga, hein? Vai andar nessa briga. O Leverkusen ah, venceu o Bayern por 2x1 e o mais, fez 1x1 no Freiburg. O Freiburg tropeça uh, e se afasta dessas posições aqui da tabela de classificação do Campeonato, ou seja... Perde uma oportunidade de encostar ali nas, na terceira posição. Fica dois pontos atrás do Leão O Leão fica só a três pontos do Bayern e a quatro pontos do Borussia Dortmund. Vamos então agora para a rodada próxima. A uma sexta que tem no dia 31 de março, às três e meia da tarde. O, a volta do horário antigo, né? O contra do de verão na Europa... O Eintracht Frankfurt recebe o Boho. o Às seis e meia da manhã, no sábado, dia 1 de abril, o dia da morte, 25 anos da morte do Ayrton Senna. O... Vamos ter o Schauk vem o Leverkusen. O Union Berlin enfrentando o Stuttgart. O Wolfsburg enfrenta o Augsburg. O, o Freiburg recebe o Hertha Berlin. O Leipzig recebe o Mais 05 à uma e meia da tarde, com transmissão da Londres e do futebol O Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund. Nesse que é o The Classic, que é talvez mais importante da história para o Borussia Dortmund. Para voltar a estar, para poder estar a muito próximo de poder tentar chegar no título. Se vencer o Bayern, abre quatro pontos de diferença. E aí fica dependendo só dele do final do campeonato. O Colônia reenvienta o Borussia Mönchengladbach. E o domingo, 10 e meia da manhã, no dia 2 de abril. E no dia 2 de abril teremos aí Werder Bremen e Hoffenheim ao meio-dia e meia. Certo, brancado? Então é isso. Essas aí são as condições do que pode ser o campeonato daqui até o final. Um abraço para vocês e valeu!